Fala meus amigos, bem vindos à Taverna, eu sou o Colosso e hoje nesse vídeo pessoal eu vou dar 10 dicas essenciais para quem vai começar a jogar Baldur's Gate. Então bora para o vídeo que está cheio de dicas, coisas bacanas que vão garantir a sua sobrevivência no game. A primeira dica é que você consegue abrir fechaduras mesmo você não tendo um ladrão no grupo. Se você tiver força necessária para forçar uma fechadura, você vai conseguir abri-la. É muito provável que fechaduras mais elaboradas você não consiga, mas lembra, você tem que ter força suficiente para conseguir abrir as fechaduras até mais simples no jogo. Baldur's Gate é um jogo cheio de dungeons para você explorar, mas ao mesmo tempo essas dungeons estão cheias de armadilhas. E muitos jogadores cometem o erro de não deixar o ladrão nas posições mais à frente para que ele possa descobrir armadilhas encobertas nessas dungeons. O que você tem que fazer pessoal? Movimente o seu personagem para ficar na primeira ou segunda posição no seu grupo. Configure para deixar fila indiana. Eu aconselho a deixar o fighter como o primeiro e o ladrão como o segundo. A próxima dica, pessoal, vale para todos os jogadores, mas vai ter uma utilidade maior para aqueles que estão iniciando, que é configurar o auto-pause do jogo. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em parte de opções, jogabilidade e vão aqui na opção de autopausa. pausa O que vocês têm que ligar aqui no auto-pausa? Primeira coisa é a arma inutilizável. Muitas vezes no jogo as armas quebram e aí você não fica sabendo se o personagem está atacando com soco e você nem vai ver. Outra coisa... Inimigo avistado, sempre que o um inimigo for avistado o jogo vai pausar, ok? E por último armadilha encontrada, toda vez que o ladrão identificar uma armadilha ele vai pausar o jogo automaticamente evitando com que você pise nessa armadilha A próxima dica é que você desative a inteligência artificial do jogo, se você tiver magos ou clérigos no, no seu grupo, eles vão começar a soltar as magias de acordo com a inteligência artificial e aí você pode passar perto porque não vai ter mais magia para você bolar sua estrat estratégia e vencer aquela batalha. Então desativa a inteligência artificial dos personagens. Quando começamos o jogo, muitas das vezes a gente não vai ter dinheiro para comprar armas boas. E aí, a gente tem que comprar armas simples. E o que pode acontecer com essas armas simples é que elas podem quebrar. A dica é: compre duas, para você ter uma de reserva caso a outra quebre. É de certa forma um paradigma que todo mago utilize um staff para poder golpear os seus inimigos, mas isso não vale para a realidade de Baldur's Gate. A minha dica é: utilize com personagens fracos ataques à distância, não pense em chegar perto do inimigo, principalmente no início do jogo, porque você vai morrer. Lutar contra magos e clérigos em Baldur's Gate é algo complicado, mas existe algo que você pode fazer para anular as magias que eles vão conjurar. Existe um staff muito simples que solta uma magia que pode atrapalhar os magos, a conjurarem as suas magias equipe essa arma com a Imoen e aí você pode dar o dano bem na hora que ele estiver conjurando a magia e garantindo com que ele não solte no seu grupo a inteligência artificial dos inimigos em Baldur's Gate não é algo muito elaborado, então você pode utilizar isso é, a seu favor, é, a no principalmente no início do jogo, quando você encontra Nossa. ursos ou ogros que estão sozinhos, Porra, basta você posicionar assim, tá um bem. amigo que tenha é. ataque à distância a uma distância considerável do inimigo e com outro personagem é ficar correndo em volta de árvores mais, ou pedras e fazendo com que o seu outro membro da equipe vá atacando sem sofrer nenhum dano e você consegue vencer a batalha de forma simples. Não se esqueça de deixar sempre ativado a opção de destacar objetos no cenário. Isso facilita com que você encontre objetos escondidos no cenário e que possa explorar todo o cenário de uma forma muito mais simples. Conversa com equipe a gente entregar um... e, por último, mas não menos importante, não se esqueçam, pessoal, utilizem à vontade a opção do Quick Save, mas ao mesmo tempo, utilize o salvamento padrão do jogo para que você crie backups caso dê algum problema. Ou... Bom, queridos amigos, as dicas eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, deixar aquele like. E bom jogo a todos, até a próxima, um beijão, tchau, tchau.